crush? Pera! Todos vacinados? Bora! tá com a família? Pera. Confere seu copo? Cola! Rolê ano novo? Pera. Sem muito contato? Cola! No churras domingo? Bora! Todos mascarados? Cola! Vai ter rolezinho? Bora! Com muito cuidado! Cola! Bora! Cola! Bora! Cola! Bora! Cola, bora. Pra gente andar pra frente, tem que ir com consciência. Se liga! A sua atitude faz toda a diferença. E aí? E Conscientize mais um.